O que é o AppScale? É uma plataforma digital de saúde móvel. Visa, diagnosticar e aconselhar. O APE é previamente cadastrado para aceder ao aplicativo AppScale no telemóvel. Pode fazer o registro do agregado familiar. Regista novos membros. Identifica a localização para chegar a cada residência. Diagnóstico do paciente. Com a ajuda do doente ou acompanhante, preenche o formulário e a ferramenta poderá destruir o APE a tratá-lo no local ou encaminhá-lo à unidade sanitária. A gestão de medicamentos. Depois de receber o stock na unidade sanitária, registra-os no seu telemóvel. Palestras. Preenchendo o formulário, indicando a data da realização, o tema e o número de participantes. Preenchendo devidamente os dados para que a plataforma faça a gestão de um relatório completo sobre a sanidade do paciente.